Olá, eu sou a doutora Polânia Salles e no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês sobre o Acroma, que é um dos procedimentos mais procurados aqui no consultório. Ele é uma máquina, um laser de que switcher e que é muito procurado para tratamento de melasma. Bom, gente, a nossa modelo do Acroma vai ser a Thaísa Carvalho. É. Obrigada por ter vindo, eu Thaísa. Eu vai da largada de roupa de maral. Eu falei, doutora... <risos> A gente, ela chega aqui, né gente, fala, ó, oh, quer participar Mas... de um vídeo e tal, né, vamos fazer agora, né. Aí ela, ai, é. ela é super bacana, eu ela toca. as coisas, então... é. <risos> E você nunca fez esse tipo de laser no rosto, né? Não, eu hum. senti tive medo, né, eu sou morena, todo mundo fala sobre laser, a gente fica com esse medo. Né? É, não, e tem que ter mesmo, gente, porque quem tem a pele morena, se exagerar, se a energia for muito alta, pode realmente é, queimar e dar depois não. aquela mancha, né, que a gente chama de percromia pós-inflamatória. Mas esse é um laser super tranquilo. A gente faz muito em pessoas que têm pele morena, que tem pele negra, porque ele não tem risco e a gente usa ele muito pra tratar melasma. Pra quem tem melasma, quem tem outros tipos de manchas também, porque... É, eu tenho uma espinha, eu uma mancha. Pois é, exatamente. Colecionando manchinhas. Acontece, acontece com todo mundo, né? Então, assim, ele é super seguro nesse sentido. E o legal também é que, assim, ele não dói. E logo depois que a gente faz, você já vai sair daqui, assim, com a pele linda, pronta. É malhar maravilhosa. Vai malhar maravilhosa. Vou praticar a mão depois. Não, não vai. Você que é legal. Vamos lá então. E ele tem um efeito muito seguro no tratamento do melasma. Como ele faz essa quebra do pigmento e não aquece muito, não tem o um risco da gente tirar aquela mancha do melasma e depois ela voltar mais forte. Além disso, ele estimula a produção de colágeno, reduz os poros, melhora a oleosidade, então a pele fica toda tratada. A gente tem inclusive vários pacientes que vêm para tratar a mancha e depois que a mancha sai, eles querem continuar fazendo a Acroma, porque a pele fica com uma textura muito legal. De uma forma geral, as pessoas fazem de 5 a 10 sessões, o intervalo é semanal e ele não dói absolutamente nada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer curiosidade sobre o Acroma, deixem aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!